O grito rock é o futuro, sabe? <risos> Uma nova política de circulação e com um novo modelo de circulação vem sendo construído. Imagino o novo tempo sendo construído. Histórios, assim, de experiências. Expressão de... da cultura de é rede. Um é uma coisa muito bacana de botar gente pra circular. Porque é nisso que nisso você forma a gente, você encontra gente, você conecta gente. Você a disputa grito. é essa: quem inventa formas de viver? E arte, tecnologia, ciência com cultura. É uma coisa que não para é de se reinventar reinventar, inventar, inventar. Grito Rock, o maior festival colaborativo do mundo. Participe na sua cidade.